Sejam bem-vindas no meu canal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo a nutrição capilar com vocês bem rápida e simples que vai ajudar muito a ativar os cachos do seu cabelo. Além de ativar, vai dar uma definição muito bonita. Se caso você está sofrendo também com um cabelo ressecado nas pontas, pontas duplas, essa nutrição de hoje vai ajudar muito você a cuidar das pontas duplas, ajudar no ressecamento do cabelo e além de cuidar da caspa, né? Que a, a caspa, é, ela prejudica muito no crescimento do cabelo. E com essa nutrição você vai estar tá aí cuidando do seu cabelo e ajudando a crescer, né? Que nós queremos cabelo de rapunzel, né? Claro? Então vamos lá para nossa dica e não se esqueçam, hein? Se você é nova aqui, já se inscreve no canal, já deixe seu like e ajude a compartilhar esse vídeo, que vai ajudar muito o canal. Então vamos lá. Então vamos lá. Para começar, vou estar utilizando uma colher cheia de óleo de coco. É, meu cabelo aceita muito bem o óleo de coco, mas caso o seu cabelo não aceite o óleo de coco, pode estar usando o óleo de amêndoa. Aqui vou tô adicionando três colheres cheias de açúcar. O açúcar é muito bom, meninas, para esfoliar o couro cabeludo. Ajuda também no crescimento do cabelo. Vou estar tá usando essa máscara de tutando. Estou apaixonada nessa máscara. Muito boa para a nutrição do cabelo. Eu vou estar tá usando só três colheres dela para fazer essa nutrição, mas a quantidade do creme e a quantidade de cabelo que você tem. Então eu tô usando três colheres porque meu cabelo é muito, mas caso você tenha pouco cabelo, só uma colher ou duas tá ótimo. Aqui vamos estar misturando bem a nossa mistura. Até dissolver o açúcar com o creme e misturar bem com o óleo de coco. Na hora da aplicação da nossa nutrição, meninas, é muito importante que seu cabelo esteja sujo. Assim... Seu cabelo não vai correr risco de ficar oleoso, caso você tenha cabelo oleoso, pode estar utilizando essa mistura no cabelo sujo, não vai ficar oleoso nem nada. Aí eu tô aplicando primeiro das pontas até a raiz, depois eu massageio todo o cabelo. Você pode estar fazendo essa nutrição uma vez por semana, é muito bom meninas, para ativar o, os cachos, além de estar cuidando aí do crescimento. Aqui eu faço um coquinho aqui no cabelo E aplico aquela toquinha plástica Caso você não tenha a toquinha plástica Pode ter uma sacola plástica mesmo E aí vou deixar como 30 a 40 minutos Depois lavo Então meninas, voltei para mostrar aqui o resultado da nossa nutrição capilar Meu cabelo ficou assim, tá super brilhoso Espero que vocês possam ver aí na câmera Mas ficou super brilhoso Eu amo meu cabelo assim, cachadinho Meninas, vocês já sabem disso, né? Então ele ficou assim, é, eu lavei com dois shampoozinhos só duas vezes, passei o shampoo, lavei bem o couro cabeludo, depois eu finalizei com esse creme aqui da Scala, que é um dos meus favoritos, amo. É, eu sempre tô mudando assim quando, meu, quando eu faço a fitagem do meu cabelo, que meu cabelo, quando ele acostuma com creme, ele não quer fazer mais a definição. Mas essa nutrição é perfeita pra você, é, se caso você tá precisando aí de uma definição legal no cabelo, ou tá com a ponta dupla, ou ressecamento no cabelo, é perfeito, além de ajudar muito na caspa. E vocês sabem que a caspa né, prejudica muito aí no crescimento do cabelo. Além de estar cuidando da nutrição, estamos aí ajudando o nosso cabelo a crescer bem mais forte e saudável. Espero que vocês gostou do nosso vídeo de hoje. E não se esqueçam de compartilhar aí o vídeo para outras pessoas, para que nosso canal cresça mais um pouco. E desde já já quero agradecer a todas as novas inscritas e um beijo para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!